E aí, meu povo, tranquilo? Agora a gente vai resolver a questão de número 32, que trabalha um pouco aí da geometria plana, tá, pessoal? Que é muito importante, faz parte também da matemática básica. Eu estou resolvendo aqui, né, é, as questões da prova da ESA de 82, para você que não conhece ainda e está meio perdido aí no YouTube, encontrou esse vídeo do nada, tá? E é, eu estou seguindo uma sequência. No, na descrição do vídeo eu vou deixar aí a playlist dessa prova, tá, pessoal? Para você aí que está... É, estudando essa parte básica da matemática, é saber o que é, precisa estudar, onde a gente, qual a sequência que a gente está seguindo, né? E é a sequência das questões da prova de 82 da ESA, que trabalha muito bem a matemática básica. Beleza? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês a, essa questão. Ela diz o seguinte, ó. quantas diagonais há no polígono regular cuja medida do ângulo externo é 45 graus? Pessoal, olha só. A gente sabe que o número de diagonais de um polígono é dada pela seguinte expressão, é dada né, pela seguinte expressão. N multiplicado por n menos 3 dividido por 2. Então, aqui, ó, n é o número de lados desse polígono. E a gente não tem aqui. A única informação que eu tenho é que o ângulo externo é 45 graus. Olha só que bacana. A gente sabe também que a soma. É, dos ângulos externos de qualquer polígono né, convexo é igual a 360 graus. E uma informação muito importante é que o ângulo externo de um polígono é dado pelo, é, ou pela soma dos ângulos externos, tá, de todos os ângulos externos, dividido aí por N, onde N é o número de lados desse polígono. Ou seja, eu tenho essa informação na questão, que é 45 graus, eu tenho uma informação também que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo é igual a 360. E com essas duas informações, eu tenho três incógnitas na minha equação, eu consigo encontrar o valor de n, que é o número de lados que eu preciso aqui para encontrar o número é, de diagonais. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu vou jogar o n para cá e o 45 para cá. Então, vai ficar assim, ó. N. É igual a 360 graus dividido por 45 graus. Se você pegar 360 dividido por 45, isso aqui vai ser igual a 8. Olha só que bacana. Então, com isso, a gente consegue encontrar o um número de diagonais, que é quem, pessoal? 8 menos 3 é 5. 5 vezes 8 é 40. 40 dividido por 2 é igual a 20. De uma maneira bem rápida, a gente conseguiu resolver. Vamos ver se a resposta está correta. Seria, aí, no caso, a letra C, tá? E bate com o nosso gabarito. Tranquilo pessoal. Então é isso. A gente se vê aqui na próxima questão. Que é de número 33. Já para chegar no final da nossa prova de 1982. Muito obrigado. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. E a gente se vê logo mais. Valeu.